Muitos já não acreditam mais que Deus usa alguém para falar em forma de profecia, enquanto outros religiosos defendem que Deus usa sim os seus servos para revelar o seu povo. Acredite ou não, mas existe sim casos de pessoas que previram o futuro e acertaram de maneira exata. E a pergunta é, seria essas profecias cumpridas um fato ou apenas coincidências?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 Quando um servo é usado pelo Senhor e entrega uma profecia a alguém, essa profecia tem o objetivo de fazer as pessoas passarem a crer que Deus o falou e seu nome seja glorificado. É isso mesmo, o nome do Senhor Deus deve ser glorificado nos milagres e nas revelações, por isso é importante analisar se a profecia vem mesmo de Deus ou é fruto imaginário do suposto profeta.